Saudações, Interdelta! Seja bem-vindo! Eu me chamo Andrei e você está no Obliterando Jogos. Hoje vou responder aqui uma dúvida do nosso amigo Márcio. Esse vídeo aqui é para você que quer configurar o mouse para jogar o jogo Carneville. Aqui no topo da tela está a versão que eu estou usando. Esse é o 64 bits. Antes de mais nada, você clica aqui com o botão direito, vem aqui em Device Mapping, Light Gun Device, muda aqui para mouse. Primeiramente você espera carregar. Aí, depois que carregar, você aperta F2. Aí, chegando nesse menu aqui, você aperta os botões de mais e menos. Daí, vem aqui em Gun Calibration e aperta F2. Aí, vai aparecer essa tela aqui. E, basicamente, você tem que fazer é clicar nesse X aqui. Agora, clica nesse outro aqui. Daí, para o segundo controle, mesma coisa. E é isso, agora é só fechar e partir para o jogo! Espero que esse vídeo tenha te ajudado, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!